Beleza pessoal, meu nome é Armando e eu tô aqui hoje para conversar com vocês e falar sobre a minha experiência com o pau de cavalo Caps, Esse é sim um produto de aumento peniano, aí você me pergunta, mas é possível aumentar o tamanho do amigão? Como fazer para aumentar? Eu vou te explicar hoje, passo a passo, meu tratamento mês a mês e eu vou te falar como você pode conseguir esse aumento que eu consegui. é A minha experiência com o pau de cavalo Caps, tá, pessoal? que eu vou relatar para vocês hoje. Eu ganhei 4,7 centímetros de aumento em 4 meses de tratamento. Mas antes eu vou falar para vocês como eu cheguei nesse encapsulado. É, apareceu para mim através das redes sociais, navegando pelo Facebook e outras redes sociais. Apareceu um anúncio para mim, pau de cavalo Caps. Prometia coisas assim, fantásticas, porque já de cara, era um produto para aumento peniano. Combatia ejaculação precoce e também acabava com a disfunção erétil, que é um mal aí que milhares, por que não falar milhões de homens por esse Brasil afora aí, tem problema com essa tal de disfunção erétil. O bigão aí não comparece na hora que tem que comparecer e quando comparece não se mantém ali firme na relação. É um problema, não é? Pois é. O pau de cavalo Caps apareceu dessa forma para mim prometendo tudo isso. Mas aí acreditar nisso tudo que estava prometendo, será que não é mais uma da internet? Porque eu compro sim pela internet, mas antes eu me informo muito, mas muito bem do que eu estou comprando, se tem um fundamento. E nas minhas pesquisas, então, aprofundando aí as pesquisas com relação ao pau de cavalo Caps, eu encontrei o site oficial do fabricante e ali sim, ali eu pude me certificar de que é um produto natural, que não precisa de prescrição médica, inteiramente natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, nada disso, um ponto positivo muito bom. O segundo ponto positivo é que é certificado pela Anvisa, né? ele é testado clinicamente, então se ele tem o certificado da Anvisa, ele funciona, ele já foi testado clinicamente. E ainda mais né, o registro no Ministério da Saúde, produto que você pode consumir tranquilamente, que não vai te fazer mal algum. E em segundo, terceiro lugar, né, é o fabricante. Ele te dar uma garantia de 30 dias para você fazer o uso, caso você não esteja satisfeito, devolução do teu dinheiro. Três coisas que me deixaram bem tranquilos para ir para a compra. Efetuei, peguei meu cartão de crédito, aí, dei a parcelada, já comprei o kit completo, porque se é um tratamento, já tem que ser, não adianta testar com um pouquinho, mas tem que comprar né, o kit completo para os quatro meses de tratamento, que aí o resultado... Com certeza vai vir, né? Dez dias, estava na porta da minha casa, uma embalagem discreta, né, tranquilo. Aí ah, no cartão de crédito não aparece nada né, de pau de cavalo, caps, em cima, nada, nada. É um outro nome. Então, pode ficar tranquilo. Se tu quer descrição, não, não quer aparecer, é tranquilo. Então, assim, chegou para mim dez dias, eu né, uma curiosidade tremenda ali, né? querendo experimentar. E eu confesso para vocês, se vocês vão um, começar o tratamento pensando que vai vir um aumento assim muito grande no primeiro mês, é, eu sinto decepcional, porque não vai acontecer. Ele vai engrossar muito, isso sim, ele vai dar uma engrossada, tu vai achar num determinado ponto que ele está inchado, porque é muito, muito grosso que fica. É por conta dos vasos cavernosos que se enchem de sangue ali nas laterais do, do amigão da gente e expandem. Quanto mais sangue circulando por essas duas esponjas, mais a expansão dele. Por isso ele engrossa. Agora, a partir dos 40 dias, aí sim, aí tu vai notar um aumento considerável, podendo chegar aí de 1.3 a 1.5 centímetros ao mês. O fabricante te dá em média de 4 a 5 centímetros de aumento no encapsulado pau de cavalo. É isso que para mim, de 4 a 5. Não quer dizer que você vai ganhar 4 nem que você vai ganhar 5. Que cada homem né, tem um organismo que reage de uma forma diferente e também ninguém tem o, o mesmo tamanho de amigão que o outro tem. Então é natural que cada um ganhe um comprimento diferente durante o tratamento. Então basta assim pessoal, eu tomei uma cápsula de manhã e outra à noite Tá? Sem falhar, eu fiz ali como mando fabricante Uma de manhã, uma noite, duas ao dia né? Fiz por quatro meses E como eu comentei no início do vídeo Veio aí 4.7 centímetros de aumento no meu amigão E no primeiro mês você vai ter aquela surpresa ali De um amigão bem mais grosso né? E o bom disso tudo, que é vitalício Uma vez que você conseguiu isso É teu, tu não perde mais eu estou aqui dando o meu depoimento com relação ao tratamento que eu fiz. Como encapsulado o pau de cavalo agiu no meu organismo, né? É o, é o meu depoimento pessoal, tá? E eu espero, assim, ó, é, ter ajudado, porque o meu objetivo aqui é trazer é, a verdade sobre o que aconteceu comigo, como se desenrolou o tratamento e quais foram os resultados finais. Né, para tirar tuas dúvidas aí e te dar uma certeza que tu está fazendo um tratamento certo, tratamento sério com o um produto original. Falando nisso, original pessoal, tomo muito cuidado, porque nas minhas pesquisas eu passei por sites falsos com promessas né, ali de, de, de, de, de sucesso, mas por um preço um terço do valor do original. E tu entra no site desse falsificado, tu vê que não tem nada a ver, que fala coisa com coisa ali dentro e te deixa todo perdido e você é atraído pelo valor que eles colocam ali, né? menos da metade do original, um terço da metade do original. Então, né? abre o olho e toma muito cuidado. E até para facilitar para ti que está querendo fazer o tratamento com o encapsulado pau de cavalo, eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário do site oficial onde eu comprei o meu kit que aí você pode estar tá fazendo uma compra segura não vai precisar pesquisar, não vai precisar ter conhecimento nenhum é só entrar no site oficial, compra segura e o tratamento aí fazendo ele de forma certinha né? duas por dia, quatro meses com toda certeza tu vai ter os resultados que é um aumento aí no teu amigão sem contar que eu comentei lá no início que ele é excelente para disfunção erétil. Ele te traz uma potência, como trouxe para mim, muito maior na cama. né? Uma relação aí durando 30 minutos, 40 minutos, com um amigão sob o teu controle, né? Firme, duro. Isso é muito importante. Né? Eu não posso falar para você sobre ejaculação precoce, porque eu não sofro desse mal. Mas, muito provavelmente, ele funcione também para ejaculação precoce. Tá bom, pessoal? Esse foi o depoimento do Armando tentando ajudar vocês, e se vocês quiserem fazer o tratamento, o link do site oficial está aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. Tá bom? Um abraço aí e muita sorte!